Olá, estamos de volta com o trabalho em revista. Seja qual for sua profissão, empregado ou empregador, saber se comunicar é muito importante para evitar desentendimentos no ambiente de trabalho. E para nos explicar como podemos melhorar essa forma de relacionamento, nós vamos conversar com o mestre e doutor em comunicação pela PUC do Rio Grande do Sul, professor Dado Schneider. Primeiramente, quero agradecer por aceitar o nosso convite. O prazer é todo meu. Dado, é, comunicação é algo muito importante para o crescimento de uma empresa e também, claro, para que ela possa prosperar, não é? Sim. É, bom, sou professor de comunicação, né? Então, começando pelo básico, o que é se comunicar? É, tem um emissor, tem uma mensagem e tem um receptor. Então, assim, quem emite a mensagem, por exemplo, eu agora, estou emitindo uma mensagem para você e para os telespectadores. Eu tenho que conhecer a linguagem que você usa, para eu usar uma linguagem que você entenda. Se eu começar a falar inglês ou falar muito rebuscado, você e os telespectadores não vão entender. Então, quem emite a mensagem tem que se preocupar sempre com quem vai receber a mensagem. Então, eu estou falando pausadamente, estou adequando o meu discurso. Né? Quem está em casa, está entendendo o que eu estou falando, pode ser a pessoa com maior grau cultural, ou a pessoa mais simples de formação, e isso é comunicação. Isso vale para uh, dentro do ambiente de trabalho, vale para falar em público, vale para relação interpessoal, para casais, né, que é importante. E como o, o patrão ou o empregado pode implantar isso dentro de uma empresa do setor privado ou até mesmo num órgão público? Uh, é difícil? É difícil porque, uh, por exemplo, quando a pessoa sobe alguns postos dentro da sua organização, se é órgão público ou empresa privada, ele começa a sentir que ele tem que, entre aspas, se dar mais ao respeito, então muda a linguagem. E o corpo também fala. Se eu, tiver, se eu tivesse dando a, a resposta para você assim, tá, eu perderia a credibilidade. porque Porque eu estou desleixado, eu estou tirado aqui assim. Eu não, eu estou numa postura que eu estou interessado em falar com você. Eu estou interessado em que as pessoas continuem me assistindo e não troca de canal. Então, assim, isso vale para quem chefia, Pessoas, isso vale para quem fala, para um grupo de pessoas, isso fala pra, vale para quem fala aqui num programa de televisão, quer dizer assim, cuidar da postura, cuidar da linguagem, é, ter interesse pela, por quem vai receber a mensagem, isso tudo conta. Tem aquele, aquele empresário, aquele empregador que quando chega numa reunião só ele fala, passou a informação e tudo mais. Ou, ou também tem aquele é, funcionário que tem algum cargo de chefia que também chega numa reunião e só ele impõe. É preciso saber ouvir, principalmente nesse momento? Qual é, que é a dica que você dá para quem trabalha a gente nessa tem, área? A gente tem dois ouvidos e uma boca, né? Então, por exemplo, eu lhe interrompi o final da sua frase, de propósito. Tá? A gente deve deixar a pessoa falar até o final. Você viu que eu interrompi... Eu sabia que eu ia terminar a sua frase, você já ia chegaria a vez de eu responder. Você viu que eu propositalmente entrei no finalzinho da sua frase? Por que fazer isso? Por que não esperar você terminar de falar para poder aí conhecedor de todo o seu, o seu discurso, a sua fala, a sua mensagem, eu poder responder, retrucar, divergir. Mas a gente tem uma dificuldade muito grande em esperar até o outro terminar de falar. A gente nota em alguns setores que o funcionário chega até medo de conversar com o patrão. É, como, qual é a dica que você dá para essa pessoa, por exemplo, que acabou de chegar a uma empresa ou que acabou de chegar a um órgão público, para que ela possa uma boa comunicação tanto com o chefe, com o patrão, quanto com os outros colegas de trabalho? Olha, eu acho que comportamento condiciona comportamento, né? Comportamento gera comportamento. Se a pessoa tem temor por alguém que se impõe de uma forma mais agressiva, eu recomendo cautela, porque uma coisa é a pessoa ser tímida, retraída. Para isso existe curso de teatro, curso de dicção e oratória, ah, para isso existe um monte de técnicas para que a gente possa, uma pessoa mais introspectiva e fechada desabrochar. Agora, quando a situação é uma situação onde as pessoas respondem por temor, ou seja, elas temem quem está ali no comando, eu recomendo muita cautela, porque porque a pessoa não vai conseguir se impor, é, falar mais alto ou falar mais, de forma mais grave que essa pessoa que naturalmente já está no posto de comando já fala, de uma forma a intimidar. Então, eu recomendo cautela. E sempre, não um sorriso nos lábios, mas assim, sempre um olhar positivo e um olhar tranquilo. Porque a pessoa está fazendo assim, ó, com o chefe, ela já está com medo, o corpo dela está dizendo isso. Então assim, se fosse o caso, você, o agressivo, prepotente, o líder que pisoteia os funcionários, se eu já viesse falar com você assim, eu estou pedindo para levar outra, né? Agora, se eu vier com uma postura uh, assim, natural, naturalmente positiva, e evitando tocar, obviamente, que tem gente que não suporta ser tocado, né? eu posso criar mais condições que a pessoa diminua a sua arrogância, a sua raiva. Mas isso eu recomendo cautela, porque tem gente que não tem solução. Né? E como o, o, o patrão ele pode observar que que ele passou um pouquinho dos limites ali na questão da comunicação. Como é, trazer para ele essa responsabilidade Fala falar, não, peraí, eu tenho que agir de uma forma diferente, porque são meus colaboradores, são meus funcionários, e eu dependo deles também para poder é, crescer. Bom, eu, eu sou professor, eu fui executivo muitos anos, mas eu sou professor há mais de 30 anos. Quando a gente dá aula, a gente sabe qual é o aluno que está interessado, pelo olhar, pela postura corporal, se eventualmente fala alguma coisa, pelo tom de voz a gente sente... Então, assim, a gente sabe quem está intimidado, a gente sabe quem está interessado, a gente sabe quem está desligado. Então, assim, eu sugiro para quem tem público, para quem tem liderados, para quem tem equipe, que chefia uma equipe, observar bem os olhares das pessoas e a maneira como elas estão posicionadas, como o corpo delas está, porque isso está sendo comunicado para ele alguma coisa. Né? A gente chama de feedback, que é o retorno. Né? As pessoas dão o retorno sem falar. Só no olhar, no semblante, na, na, na face e na postura corporal. Agora, Dado, tem uma nova geração de trabalhadores chegando no mercado. Essa nova geração é mais difícil de se comunicar pela velocidade de que se dá a informação hoje, principalmente por causa das redes sociais? Ela é infinitamente mais difícil de comandar. Por quê? Primeiro, porque em casa o pessoal está esquecendo de dar certos dicas de boas maneiras, então por exemplo você é talvez a última geração que ainda foi educada assim, senta direito menino né? respeita-se o que é eu já cansei de chegar em aula e o aluno está assim ó. pô velho eu estudei preparei a aula, tomei banho fiz a barba, cheguei lá e o cara está assim, eu digo com todo jeitinho, com todo respeito, eu digo assim, por favor, baixa o bracinho Senta direito. Isso não é postura para uma aula. Quer dizer, a função de Eu casa falei, ficou com jeitinho, é, E, e isso, isso tem que ser educado em casa. Então, assim, está muito difícil porque uh, os pais estão deixando as, as crianças fazer tudo hoje. A criança precisa de amor, atenção e limite. Eu agora, acabei de chegar no aeroporto, tá? no voo, o pai e a mãe aqui no celular... E a criança tentando chamar a atenção deles. Aí o que, que eles fazem? Dão outro celular para entorpecer a criança. Eles não levam um livrinho, não conversam, não contam uma história, não despertam a, a, a imaginação da criança. Então, sim, ela é uma criança sem limite. E ela vai ser um adolescente sem limite e um adulto sem limite. Então nós estamos na, já experimentando. Tem muita criança educada, tá? Tem muito adolescente educado, graças aos pais. Mas está vindo um levas e levas de profissionais, jovens, que não sabem se portar. E alguns vão aprender no ambiente de trabalho, outros não. E aí vai ficar sempre mais difícil comandar essa gente, por quê? Porque talvez depois de maiores eles vão aprender coisas que eles tinham que aprender até os 12 anos. Porque essas coisas a gente aprende até os 12 anos em casa, depois fica mais difícil. E isso deixa o trabalho, o desempenho profissional ainda mais difícil porque é. demora. Com certeza. Como se comunicar? Essa é mais a questão. Como tentar adequar isso no ambiente de trabalho? Porque é uma realidade que vai ter que ser mudada. Vou responder com um exemplo de casa, tá? Eu moro numa pequena casa de dois andares. Na hora do jantar, eu tinha que berrar para meus filhos de 11, 14 anos. Jantar, vem jantar. esses caras nunca vinham. Aí eu comecei a mandar o WhatsApp para eles com algum meme, né, algum um gif de redes sociais que está na hora de jantar. Os caras desciam a, a escada rindo, eu digo, bom, criei meu canal, então não preciso mais berrar agora para o pessoal vir descer para jantar. Eu mando alguma coisa engraçada e eles sabem que é a hora de jantar. Então, assim, eu usei minha criatividade para me adaptar a uma nova realidade, a uma nova geração, mas o que eu mais fiz foi o princípio básico da comunicação, que é... Eu adequei a linguagem à cabeça do público que ia receber ela. Em vez de eu falar, jovem, se você não descer para jantar, blá, blá, blá, blá, blá, blá, que nem aquelas propagandas de recrutamento que também mudaram, né, Adequar a linguagem, eu usei uma linguagem que calou fundo no coração deles. Então só para a gente encerrar, isso abre portas para empresas que vão trabalhar com funcionários em casa, por meio das redes sociais, por meio do, da tecnologia... É a, é a profissão do futuro, sim, trabalhar de casa. É. Ó, o pessoal da minha idade tem que aprender a falar em tela, né? Porque eu, eu tenho quase 60 anos, tenho 56, tá? Então, assim, o pessoal não fala em Skype, não fala em FaceTime, não fala pelo vídeo do WhatsApp. O cara tem que aprender a falar assim, porque, porque a... O trabalho remoto está cada vez se disseminando mais. Isso é uma realidade, não é um futuro, isso já é realidade. Então, assim, eu sugiro para o pessoal mais das antigas, que nem eu, eu sou mais moderninho, tá? mas, assim, eu sugiro para a minha faixa etária, até os caras de 40, assim, que são meio atrasadinhos digitalmente, que exercitem bastante Skype, FaceTime, para se preparar para o futuro do trabalho. Bom, eu conversei aqui com o professor Dado Schneider sobre como a comunicação pode melhorar o relacionamento do trabalho. Eu quero dizer que o tempo foi bastante curto porque o assunto estava bem interessante, mas muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. E por hoje é só, mas quero lembrar que você pode rever o nosso programa quando quiser acessando a página do TRT no YouTube. O endereço está aí na sua tela aproveite para seguir o Tribunal nas redes sociais